E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar de coisas importantes do nosso dia a dia. E uma dessas coisas que nós vamos tratar aqui é a importância da água para a vida e clima do planeta. E, claro, antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta, ou seja, ela é de extrema importância. A água ela é composta. Por oxigênio e hidrogênio, ou seja, é o que nós chamamos de H2O. Então, se aqui nós tivermos a Terra e eu colocar aqui as partes secas, nós podemos ver que a Terra tem cerca de 70% de água, e que são encontradas nos oceanos, nos lagos, nas chuvas, nos solos, entre outros lugares. Além disso, a água também é encontrada na constituição do nosso corpo e de outros seres vivos. Para você ter uma ideia, o corpo humano e os seres vivos têm cerca de 70% de água em seus corpos. E um bom exemplo disso é que essa substância ela está presente em líquidos orgânicos, como o sangue, por exemplo. E, sem água, o nosso organismo só funciona por alguns dias. E, para você ter a ideia da importância da água no nosso corpo, se nós perdermos cerca de 10%, nós podemos ter danos graves. E, se perdermos 20% do líquido vital, isso pode até causar morte. E, como o corpo humano perde água através dos rins, como parte das fezes, e através da respiração e da transpiração, isso quer dizer que, se nós bebermos pouca água, nós teremos grandes riscos de cálculos na bexiga e nos rins. Ou seja, quanto menos água você bebe, mais riscos você tem. O ideal é você consumir cerca de 2 litros de água por dia. E se nós formos para o lado aqui, nós também vamos ver que a água é importante para a agricultura. Isso porque ela ajuda na irrigação dos campos. Isso porque, para suprir as necessidades de alimentos, o homem cultiva cereais e cria gados, onde é preciso água para irrigar os campos de pasto, saciar a sede dos animais e fazer com que os alimentos cresçam. Portanto, sem água, não existiriam alimentos para a população mundial. Água também é importante para o funcionamento do ecossistema. Isso porque as funções vitais apenas se realizam na presença de água, que elimina substâncias do organismo e regula a temperatura do corpo através de transpiração. Já no caso das plantas, Água é necessária para que elas possam fabricar o seu alimento através do processo de fotossíntese. E, claro, a água também é importante no clima. Isso porque ela age na formação de chuvas e também na umidade do ar. Isso porque a evaporação da água doce das principais fontes hídricas, que são rios, lagos, represas e açudes, são importantes para a formação de chuvas e umidade do ar. Bem, deixa eu chegar para o lado aqui. E apesar de toda essa água aqui no nosso planeta, nem toda ela é potável. Ou seja, água potável é a água que nós podemos consumir, ou seja, ela reúne características que a colocam na posição de consumo para o ser humano. Portanto, a água potável deve estar livre de qualquer tipo de contaminação. E para você ter uma noção da quantidade de água que se pode consumir no planeta, cerca de 97,2% dessa água aqui é água salgada e aproximadamente 2,8% é água doce. Isso porque a maior parte de água no planeta está nas calotas polares e geleira de montanhas. E a água potável ela pode ter uma fonte natural ou, então, obtida através de um processo de tratamento físico ou químico, que é realizado nas ETAs, que são as estações de tratamento de águas. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que a água é bastante importante no nosso dia a dia. E, por isso, é preciso saber usar a água de forma consciente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!